Sabe-se que não é fácil suportar pessoas difíceis, mas essa tarefa torna-se mais fácil quando a ideia de suportar ganha novo sentido. Deixa de ser tolerar e torna-se apoiar. Ser um suporte para outra mulher é colocar-se no lugar dela, embora não a entendemos. Devemos estar dispostas a cuidar dela. Cuidado, esse é como sopro de cura, tornar-se um agente de cura na vida de outra mulher. É desafiador e incrivelmente extraordinário. E convida você a ver uma mulher difícil sobre outro ângulo. E no programa de hoje vamos mostrar que uma mulher difícil pode ser transformada em agente de cura quando ela se permite ser curada. E agora eu quero ler um versículo para vocês, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. E no programa de hoje nós estamos com a Helena, claro Helena, vocês conhecem, e estamos recebendo aqui no estúdio a Maria do Carmo, conhecida como Fia, seja bem-vinda. Obrigada. A Maria do Carmo, ela é esposa do missionário... Evangelista Eduardo. Missionário não, evangelista, tá gente? A apresentadora tá doida. <risos> <risos> do evangelista Eduardo. Ele, ele, ele, ele tá postoreando a Assembleia de Deus Caratinga lá no bairro Zacarias. Uhum. Fia, né? Podemos chamar de Fia. Prazer, seja bem-vinda, tá? Prazer meu uma alegria recebê-la aqui. Não, uma alegria A Helena já. já faz parte do ADEC, né? <risos> a Helena de casa. Nossa, é. nossa, Essa é a Helena já é ouro da casa. É ouro, <risos> é. e Maria do Carmo, né a gente está no segundo programa, como eu tinha falado no início, do livro da Helena, Segredos para Lidar com uma Mulher Difícil. E eu sei que você tem um testemunho lindo, né? E a Helena direcionou muito esse programa, especificamente para você, que ela fala que você é era uma mulher difícil, Helena? Não. Maria do Carmo existe ela antes de Jesus, né? E depois de Jesus. Então foi uma mulher difícil. Hoje é uma mulher transformada. Transformada. É, sim. Ela foi aquela da água pro vinho, assim? Não. Foi. Isso, isso. E Maria do Carmo, vamos começar. Você reconhece que foi, foi uma mulher difícil? Bem difícil, Carol. É, engraçado, assim, o engraçado é que era da igreja, já estava na igreja e trabalhava na igreja e não tinha aquele encontro verdadeiro com Deus. E assim, por não ter aquele encontro verdadeiro, eu não me amava a minha pessoa. E eu falo que um dia eu provei, vi que ele é bom e eu fiquei assim, né? A gente fica totalmente diferente. E quando eu fui ler esse livro assim para gente, como identifica, né, com a gente? Porque tipo assim, eu vou te dar né, especificar assim, eu brigava à toa Dentro da igreja assim, A igreja estava ruim para mim O lugar, todo mundo estava ruim Mas o problema não era o lugar e nem as pessoas Os pastores, coitados, como sofreram comigo <risos> Eu dei muito trabalho Para os meus pastores antes. muito Porque eu não me amava Eu amava as pessoas, eu ajudava as pessoas Trabalhava com as pessoas Mas eu não gostava da, De mim mesmo O né? problema estava em você O problema estava em mim e eu sempre falo isso, sempre quando viver ministrando, vai falando assim, que quando você é ferida, está ferida, você sai ferindo outras pessoas. E quando você está curada, você tem cura, você vai sair curando. E eu louvo a Deus, assim, que o Senhor, Ele me chamou a tempo. Eu louvo a Deus, que a gente sabe que é o Senhor que nos escolheu, né? Não foi nós que nos escolhemos. E eu louvo a Deus porque esse encontro verdadeiro com Deus. E não tem tanto tempo, nada... Porque, assim, tanto tempo na igreja, mas pouco tempo de um encontro verdadeiro mesmo com Deus. Do novo nascimento mesmo? Do novo nascimento. E depois que você descobre a sua identidade, quem você é, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Totalmente. Né? Mas se também você não tivesse passado por esse processo todo, você também não saberia como ajudar, né? Isso. Outras mulheres, outras pessoas. Assim, a gente só fica assim, oh, meu Deus, por que antes? Por que eu não fui antes? Por que? Mas Deus tem um tempo certo, né? E assim, às vezes eu fico parada pensando assim, como era tão grande a minha ingratidão Porque na adolescência eu era da igreja, depois eu me afastei. E depois eu orei oito anos para Jesus salvar meu esposo. Aí Jesus salvou meu esposo. Eu tinha tudo assim, para sair gritando, ficar feliz, ser aquela mulher maravilhosa. Só que eu era assim, eu brigava assim... Por causa de qualquer coisa. Tipo assim, eu era líder de jovens e por causa de uniforme era motivo da minha abril ao invés da abrigo dos meninos era é assim eu era difícil mesmo aquela mulher preciso, assim, você era bem genuísima. eu acho que esse livro não nem chega é. no pé do que eu era tá não, não. Não, não. É. É. no livro né Carol eu até cito isso que as mulheres Sim. difíceis elas tendem a pegar uma coisa muito pequena Sim, e transformar sabe. em uma grande tempestade aquilo nem né, faz uma tempestade uma tempestade é o que ela tá falando né fazia é. Carol a maioria Helena é, como você disse aí a maioria das das, das mulheres difíceis das pessoas difíceis elas brigam por falta de problema. Tem que arrumar problema? É? Sério, hoje eu paro e fico, meu Deus, não tinha o um problema? Eu brigava por falta dele. E como a gente trabalha, né? Porque geralmente, assim, o Senhor, quando Ele cura a gente, Ele nos chama para ser rio, não represa. Como a gente trabalha hoje, a gente vê, a gente né? trabalha e fica olhando, meu Deus. Às vezes você vai visitar um casal, uma mulher assim, que... tanta coisa que fala, quando você chega lá assim, que vai sentar, vai ouvir. Cadê o problema? Tá só a tempestade, né, ali, sem ter... Não tem um problema. Não tem base. Porque isso aconteceu comigo. Um dia que o Senhor falou comigo assim, bem nítido, para de murmurar, de reclamar, e é somente me adora. Eu quero você. E eu ficava dando muita desculpa, sabe? Eu ficava bem Jeremias. Eu não sei falar, minha voz é rouca. E assim, Deus sempre usava pessoas para falar comigo. E eu falava, não, isso não é de Deus, não tem lógica. Na igreja que eu congregava, onde eu dava muito trabalho, sempre Deus usava alguém que chegava assim para falar comigo: eu vou te usar em altar, nos altares, assim, para ministrar, para curar mulheres. Sempre Deus usava. Já era um propósito de Deus, um plano de Deus para minha vida. E eu saía rindo até da pessoa mesmo. A gente não acredita na gente mesmo, você não acredita em nada. Eu falo que são, assim, pessoas frustradas. E eu falo: meu Deus, você. Você nunca pode andar com outra pessoa frustrada, que senão você vai ficar igual os dois no caminho de luz. Você tem que estar com a pessoa sempre ali que tem fé, tem esperança. Que vai pode... somar com você. Isso, pode tudo tá... tá pegando, mas você sente paz na alma. Você pode descansar. Pode descansar. Eu falo com Deus, Senhor, às vezes eu passo tanta coisa, não penso assim, ah, agora acabou os problemas, não, pelo contrário, muitos problemas, muita luta. Mas o Senhor dá pra gente assim uma uma Classe, né? Pra gente passar. É o refrigério. Eu não Deus, como eu passei aquilo ali, Senhor? E quando a gente fica um período sem ter grandes problemas, assim, né, Helena? Eu <risos> penso assim, meu Deus, tá chegando, né? É, tá tudo tão calmo, tá tudo tão calmo. A vida do cristão, ele tem lutas, né? Carol, eu não passei isso assim esse período ainda sem cobrir Não, ele, ele é um pouquinho tempo, né? É, é, mas... Carol, eu quero não. viver esse momento. É, mas eu não falo de pro, pro, Sim, problemas de... todos os dias. Uhum. Às vezes é uma luta um pouco maior, né? Sei, é, porque às vezes vem provas bem, né? Vem provas. Mas é como o senhor fala assim, que ele só dá até onde a gente aguenta. e Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Ele, a gente vê a fidelidade dele, ele é fiel para cumprir, a gente vê assim... E assim, falar um pouquinho sobre o livro, né? E aonde, assim, que me marcou muito sobre esse livro aqui também, quando a Helena entra aqui com o fruto do espírito, que ela vai citar sobre o fruto do espírito, né? Que nós vamos ver aqui os frutos. Tá lá no e... primeiro capítulo? Isso. Tá no primeiro capítulo. Sim, os frutos do espírito. E quando ela vai citar aqui uma coisa que eu achei muito importante, eu sempre também gosto de falar, eu gosto de ministrar sobre isso aqui sobre mansidão. Às vezes não é tão difícil ser humilde, né? José falar assim, aprendei de mim, que sou manso, humilde. Humilde, pra mim, já é fácil. <risos> né? Eu já amo andar descalço, já eu tô todo bem, que fácil. Mas mansidão é difícil. A gente encontra muita pessoa que. mansidão, gente. Só Jesus mesmo, e assim é difícil mesmo. Meu marido já passou por uma prova grande para adquirir mansidão, tá? Sério. Uma vez ele pediu a Deus, né? Porque a gente precisa até os é. né? Ele falou assim, senhor, aqui na né? hora quando ele conheceu lá o fruto, né? Os gomos os frutos, do, fruto, do fruto do Espírito, ele falou, mansidão, senhor, eu não, eu foi falando, esse eu tenho, esse eu não tenho, esse eu não tenho. Aí ele falou assim, nossa senhor, mansidão, meu pai aqui da terra é tão manso. O senhor podia me dar, né? Mas, mas a prova <risos> ah, foi ele grande, aprendeu ah, mas aprendeu. Mas Deus, ele... a gente precisa mesmo. A gente aprende para poder depois ser, né? E mansidão é bem difícil. Okay. Tipo assim, se falasse uma coisa qualquer, eu brigava na cantina da igreja. <risos> Sério? <risos> <risos> eu brigava na cantina, se alguém falasse assim, Ah, falou isso, não sei o que, peraí, não vou dormir não, vou lá tem que resolver a questão. Aquele crente barraqueiro, sabe? <risos> Mas, e, e hoje, né, você até fala isso, a gente até ri aqui, né? É, o mesmo de grande de mim. Sim. Hoje eu tenho um sono, eu tenho uma paz, igual ela disse aqui, a Helena disse, um refrigério tão grande. Tranquilo. Nossa, tá pegando, tá falando isso. Eu, é, deixa eu dormir. Porque a gente, assim, é, o Senhor cuida dos dedos enquanto dorme. Pura. E a gente toma posse disso, minha filha. Aí... Como você descansa no Senhor, você fala, posso descansar tranquilo, eu posso. É tudo posso naquele que me fortalece, é tudo posso. Tudo. É tudo. tudo, em qualquer momento, em qualquer situação, é, né? Isso, e também assim, né, Paulo né, vai dizer que tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. E a gente tem que tomar posse, que é tudo. Não, mas está pegando, está difícil, mas está cooperando. Deus não mente. Não, mas... Como, como assim? Não dá para entender. A gente passamos várias fases. Eu tenho dois netos, dois filhos. E a gente passamos, assim, provas, assim, que eu falo, se fosse antes, como seria, meu Deus? E teve uma fase que eu passei, com meu neto mais velho, e eu fiquei sem ver ele seis anos. E, assim, eu pensava, não vou conseguir. E Deus sempre falava, assim, espero o tempo certo e tudo. E como foi no tempo certo de eu ver ele, assim, gente, falei, gente... Deus permitiu o tempo certinho, tudo certinho. A hora certinha, pra não ter problema. Só alegria, né? Mas esse livro aqui, voltando com esse livro, eu falei com a Helena, que Deus vai dar pra ela ainda o 1, um, o 2, o 3. Eu perguntei ela esses dias. Pensa, sim, já tá na hora, porque precisa do 1, um, do 2, do 3. Né? E também, assim, eu creio que vai vir, né? Como lidar com homem difícil, com filho, com sogra. Relacionamentos em gerais, né? É. Eu, não acho... Eu, acho que, eu acho que o nome tem que abordar geral. Né? geral. Tá todo mundo querendo aprender o segredo de lidar, né? De lidar. O tema, assim, é bem estimativo. Sempre, sempre eu carrego um livrinho na minha Bíblia. Verdade, é verdade. Aí tem que ter cuidado, porque eles não querem pegar o livro da gente, né? Porque o é. primeiro que pegou, não entregou, não. Não entrega, não. Ela tem que presentear, né? Não, é eu você... falei, claro que agora eu vou vender dele também. Vender? <risos> e, e, e, e, Maria do Carmo, hoje você olha para trás... E ver que muita coisa não era como você imaginava Você já até pincelou um pouco Era Às vezes coisa só da sua cabeça mesmo É, não tinha nada A pessoa assim, ela Quando ela não se ama a si mesmo E o inimigo de nossas almas O que ele mais tem medo É de você, da gente descobrir a identidade Porque nós temos a identidade Nós somos princesas, nós somos filhos Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança e muitas vezes você vai ver alguém assim, tá querendo morrer, não gosta dela mesmo, mas é o quê? Porque ela não se aprendeu, não aprendeu ainda com quem ela parece. O que que é? Ela vai reinar, ela parece com Jesus, ela ainda não sabe, ela não tem aquela identidade dela. Porque o dia que ela descobre quem sou eu, que mulher que eu sou, o dia que ela descobre, ah, as coisas ela... mudam. As e glória a Deus você assim, descobriu, né? Nossa, eu falo, meu Deus, quanta fez? coisa, tanto que eu perdi, quanto tempo que eu perdi. Falou, oh, meu Deus. Quando eu vi o tema desse livro, eu, eu um susto. Eu falei, gente, um pedacinho de mim aqui. Um pedacinho? <risos> um, um pedacinho, pedacinho dessa história aí. Um pedacinho. Mas há quanto tempo, mas eu acho que você fala assim, né? Uma vez eu também perguntava o Senhor, por que que ele não me alcançou na minha juventude? Mas... Na verdade, tudo tem um tempo dele, né? Tem um Até o dia que ele uhum. Porque eu te alcancei na hora certa, no meu tempo. E hoje eu posso falar para jovens de muitas coisas que eu vivi. E, né? Eu tenho experiência sobre isso, posso orientá-los sobre isso. E se eu não tivesse vivido aquele tempo, como que eu poderia orientá-los? E você é a mesma coisa. A gente tem que passar para a escola, aprender para depois... Né? Ensinar Isso aí. É, é como se a gente assim, precisasse aprender lições da nossa vida, daquilo que vivemos mesmo. Né? Porque hoje a Maria do Carmo pode olhar para outras mulheres que são difíceis e... e... Ter esperança na vida daquela mulher. E não julgar, né? Lé? E não julgar. Não. Acolher. Acolher. É. Porque você não, eu já estive ali isso, naquele lugar. Eu isso. sei o que ela está sentindo. Ela está ferida. Ela está ferida. Às vezes você vê a pessoa assim, brigando à toa, qualquer coisa. Acontece muito isso, a gente, né? A gente que trabalha nessa área, assim. Aí você vê tanta coisa, você vê e fala, gente, coitada. Ela simplesmente precisa de Jesus. Ela precisa de um abraço, um abraço cura. Você, sabe, você vê assim igual até os, talvez até onde o trabalho mesmo acontece isso de pessoas chegarem assim talvez estou brincando de manhã cedo oh, meu Deus <risos> brigando por quê não de manhã cedo assim, mas dia já tá, dia, trovo, tá ó, ó. às vezes é, encontra né como mulheres assim de manhã cedo assim até no meu trabalho mesmo e de manhã cedo você olha para mulher é assim, a mulher toda perfeita tem tudo assim aí você olha assim de manhã cedo a mulher tá brava porque você vai começar assim e meu Deus, não tem o quê, não tem porquê, falta de pôr mesmo. E você olha assim, falou oh, meu Deus, dá vontade de pegar Jesus assim, abrir a cabeça e colocar Jesus lá dentro. Não, pode. não dá vontade. Não. Não, não. <risos> dá, mas quem faz é só o Espírito Santo. Só ele. Fala a verdade, A, a gente só eu. pode falar, né? Só pode mas falar. Mas na hora que a pessoa abre, o Espírito Santo entra e faz Isso. a mudança. É. Mas hoje assim, quando a gente vê umas pessoas difíceis, né, como eu fui... Né? Eu olho e falo, Maria do Carmo. Como a gente vê alguém assim, te falou oh, Jesus, e a gente começa a conversar com a pessoa, mostrar para ela. Pedindo para Deus, né? Deus ter para entrar também, trabalhar, porque né, ele é o amor, ele é o que muda... muda o quadro, né? Mas, Mas esse que... livro, assim, o que eu li nele assim, eu fiquei assim, gente. Você pensando, se vê muito da Maria do Carmo? Muito, muito. Marido Carmo Helena, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta e vamos continuar conversando com a Marido Carmo e com a Helena. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja.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 Voltamos, vamos continuar nosso bate-papo aqui com a Helena, com a Maria do Carmo. É... Maria do Carmo, é... e teve relacionamentos prejudicados pelos seus comportamentos da Maria do Carmo antiga? Prejudicou algum relacionamento seu? Geralmente, eu, Carol, prejudica algumas pessoas, assim Assim, nessa área, eu achava assim, meu esposo estava tão feliz, assim, parece que não tinha muito tempo, assim. Preocupado, parece que não tinha muito tempo para observar essa área, você assim, não falava, né? Mas, assim, quem sai mais ferido nessa área é a própria Pessoa. mulher difícil. Mas você perdeu relacionamentos devido Muitos, a um. Muitos. Muitas pessoas. Muitas pessoas eu falava as coisas, respondia. Eu acho que a gente pode dizer que a é mulher difícil. Ela afasta as pessoas. Afasta. Ninguém afasta. quer ficar perto. As pessoas, as pessoas não querem lidar não mais quer. com a pessoa. Não, porque cada um já tem o seu problema, Isso. cada pessoa já tem né, as suas questões. Aí vem uma mulher que transforma né, um copo d'água em uma tempestade. O que, que a pessoa fala? Não, eu preciso ficar longe dessa pessoa porque eu já tenho meus problemas e ainda estou absorvendo dela. Então acaba afastando, isso. né? Não é evitar isso, problemas que... pra evitar problemas também. Para evitar. A pessoa, às vezes, afasta mais para é... ah, A pessoa só vai reclamar. Não quero ficar perto o tempo todo. Vai ficar reclamando, vai ficar... Ah, não tem nada de bom. A pessoa não tem nada de bom, só fica... Né? A pessoa vai falar, não quero ficar perto. Ou nem senta perto. Ai, <risos> e assim... Então você perdeu muitos, Perde, muito Até assim. familiares. Teve Era... Assim, eles não falavam, mas hoje você vê assim. Muitos falam, nossa, hoje você é diferente. Nossa, que benção. Eu gosto de ouvir falou a voz é a mesma coisa, é ronca do mesmo jeito, não mudou nada, muda por dentro mesmo. Eu tenho uma amiga e ela é tão mansa hoje, uma voz tão suave, ela vai falando aqui, te dá uma calma, mas ela fala assim, ah, você não me conhece no passado, eu falei, é, eu gritava, eu era barraqueira, eu falei, não tem cabimento, ela fala assim, porque também ela teve essa transformação assim, ainda tenho, eu o alto de falar, né, eu falo alto desse jeito mesmo é assim ainda, mas assim, por dentro, graças a Deus, eu olho e falo, gente, eu paro assim, fico pensando, falo, meu Deus, que é isso? Mas eu falei assim, nesse sentido, porque pra mim é difícil imaginar ela. Isso, ver aquela pessoa assim. É, porque eu não conheci conhece, ela. Isso. É, eu, eu conheci ela mas, já transformada, sim mas Igual o igual, igual, igual meu, né, igual a minha vida, assim, no meu caso, as pessoas me viam, Parecia assim, eu, eu sorria para todo mundo, eu queria ajudar todo mundo, eu já queria ajudar. As pessoas olhavam para mim assim, pula de fora, parecia uma pessoa super curada. Mas por dentro não era. Não era. Tipo assim, eu era curada até você falar alguma coisa comigo, ou acontecer alguma coisa. Não tinha os frutos do Espírito. Helena, e né, quando... A, a, lógico que você conhece outras mulheres, além da Maria do Carmo, que passou por essa transformação mas a gente até começou a tocar nesse assunto tudo que a gente passa nessa vida no caso da Maria do Cabo você acha que é, é realmente para ajudar outros sim eu é acho que adquirido. eu acho que quando? quando a gente olha para dentro da gente eu, eu sempre faço esse convite no livro para que a mulher se olhe hum. lá dentro da alma e observe faz nossa eu preciso mudar meus comportamentos ela começa então a agir diferente isso não é só para ela especialmente para ela, porque ela vai ter paz na alma, sim. que é o que a Maria do Carmo está sentindo hoje. Pode estar tá tudo num um e... turbilhão que ela tem paz por dentro. Mas por quê? Porque começa de dentro. Então, quando a gente vê uma mulher assim né, que é cheia de tumultos e tudo, a alma dela está agitada. É a alma. Então, a gente observa que é possível sim mudar, é possível se tornar uma mulher mais fácil. Vai ter dia que nós somos difíceis. Sim, não, é todo, dia que, que a gente, não é todo dia que a gente é um docinho, assim, não. É. A gente também não precisa descontar Mas em todos. também a gente precisa procurar dominar, né? As nossas emoções, próprio, comportamentos, né? buscar esse fruto aí que é o domínio próprio para que a gente possa ter bons relacionamentos né, e atrair as pessoas para perto de nós. Porque se eu creio que eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, quanto mais pessoas tiver ao meu redor, mais pessoas serão abençoadas. Agora, se eu sou uma mulher cheia de tumultos, brigas, confusões, é somente afastar mesmo, ninguém quer ficar perto. Ninguém quer ficar. É. Realmente, é porque a gente acaba tendo medo, né? da pessoa fala eu não, eu vou arrumar confusão ali, eu tenho que ter muito jeito pra é, é, falar. É, é, outra é, outra outra outra outra é. Então, o negócio é como pisar em ovos. É, como pisar em ovos. É. Então, então é muito cuidado, cuidado com a pessoa, com a pessoa. É, né? Você é. fala uma coisa, é. a pessoa interessa, é. entende outra. A gente, a gente tem até medo de falar. falar. Tem até medo de falar. A gente fica opa, eu vou evitar falar com essa pessoa, porque ela vai entender errado. Então a gente acaba se evitando de conversar muito A gente fica, fica mais assim Reservado um pouco com esse tipo de gente Porque a gente sabe que a pessoa Vai interpretar errado a sua fala E acontece é. realmente, né? É, eu lembro assim Eu lembro de uma vez Se for marcado Eu lembro de uma vez que eu estava dando tanto trabalho, gente Gente, Assim, depois que passa Você para e fica com vergonha Você fala, Deus, eu não acredito que fui eu que fiz isso Não acredito que fui eu que falei isso Pra que que eu fiz isso? Pra que que eu falo? Assim, eu acredito que o Espírito Santo, cara, ele coloca o espelho na sua frente. Porque ele fala assim, você olha pra trás e fala, Jesus, eu não acredito. Eu lembro uma vez que eu dei tanto trabalho, briga à toa, é o que eu disse antes, falta de problema, falta de mim. Eu lembro que eu dei tanto trabalho que o pastor chegou perto de mim uma vez e falou comigo assim, você toma remédio? Você não toma você precisa tomar remédio. Você precisa medicar? Você precisa medicar você não está bem. E ele falou com você sério, não falou. foi, né? Ele falou sério comigo, sério. ele foi até a minha casa, ele perguntou pra mim, você toma remédio, você tá tomando remédio, você precisa? E assim, eu lembro que aquilo foi o um fim pra mim. Aí eu coloquei na cabeça, eu tô mal, eu tô, meu Deus como eu tô. E assim, tava na Isso época que Jesus, tava na época assim, que Jesus já tava começando a trabalhar comigo. Uma coisa assim que eu aprendi também, que você vê muito assim, que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então você tem que amar a si mesmo. A gente encontra muita gente, você anda muito assim, você encontra muita gente assim. que ama o próximo não ama ela mesmo. E eu lembro assim, que daquela vez, naquela época a gente já estava começando a trabalhar comigo já. E eu lembro que eu fiquei pensando aquilo muitos dias eu falei, meu Deus, tomar remédio, não preciso disso para quê? Fiquei pensando, Jesus já estava trabalhando comigo, isso pra quê? Mas foi como um gatilho, né? Foi, que eu tá falar, isso. e né? mais ainda. Sim, eu lembro também. É, porque eu já estava trabalhando. Eu, igual eu disse aqui, tudo coopera, porque, porque também ajudou, porque também ajudou porque né? Ajudou porque... Peraí, aí, vamos parar aqui, vamos ver a situação que está. Aí você começa a ver, gente, Jesus salvou meu minha esposa com oito anos. Eu tenho, eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa. Eu tenho meu trabalho. Tem seus netos. A gente, né, não, merece, a gente não merece nada. A gente é, tudo é graça. É um amor. A Bíblia diz né, que o amor lança fora todo o medo. A gente tem o amor de Jesus. Jesus é o amor, é a graça. A gente não fica reclamando de quê? Chorando. E depois disso, vem tantas coisas. Depois disso, fiz uma cirurgia no meu braço. Muita gente conhece meu testemunho. Tirei um coisa do meu braço veio meu menino, depois de 2016, nós passamos com uma... Né, tem um problema também. E assim, senhor, eu pode parar assim, eu lembro na cirurgia, eu dormi o tempo todo. A mulher falou assim, que essa mãe não aparece, essa mãe? Fica descansando assim, você pode descansar. Como a Helena disse aqui, a gente tem que ter o domínio próprio. Lógico que você não está 100%, senão Jesus vai te levar, né? <risos> se você está aqui nessa terra, você ainda tem defeito, você tem pobreza, porque... Se você ficar perfeita, carol Jesus vai te levar você. você. Tem que ter alguma coisinha, mas assim... Eu louvo a Deus. É muita, muita graça, é graça mesmo. Muita graça. Eu olho assim e yeah. falo, Deus. E essas, esses tipos de mulheres, como, né, como eu fui... Elas precisam de muito abraço, muito carinho, muita oração. A gente tem que trabalhar muito, porque tem muitas pessoas que... Orientação mesmo. Isso, tem, tem muitas pessoas cuidado. que... Elas querem morrer, elas querem sumir. E um dos motivos pelos quais se tornam difíceis é porque querem chamar atenção como criança. Como criança. Né? Então, acaba assim, chamando atenção nesse, nesse formato, vamos dizer assim, de emocional abalado. Por quê? Porque esse hormonal confusão todo mundo vai olhar para mim, mas a mulher nem sabe, isso é algo não, isso... involuntário, isso. Né? ela quer chamar atenção, não que ela fale assim, eu vou chamar atenção, não, mas é algo involuntário, para que ela seja notada e tenha a atenção das outras pessoas, ela cria tumultos. Helena, e quando ela falou ali, né, do pastor, falou assim, olha, você precisa de medicamento, mas a gente também não pode dispensar uma ajuda médica, é. se realmente precisar, você concorda? Não, não. com certeza, não, a gente tem que estar atenta para isso também, porque Preciso. nós somos seres não só espirituais, né? E existem algumas doenças aí sim, também? Sim, existe? a gente, sim. médico é coisa de Deus, foi Deus que, é. né? Então de repente Precisamos. a mulher tem um tumulto na sua alma que ela não consegue resolver sozinha? E ela vai precisar de um acompanhamento, talvez um psicólogo vai orientá-la é. a viver os seus dias de forma mais leve. Eu conheço mulheres que se tornaram outras mulheres depois de fazer terapia. Por quê? Porque ali conseguiram administrar os pensamentos, sentimentos. Então, com certeza, não é só questão... Porque tem gente que tem a mente muito fechada e acha assim, não, já estou na igreja, está tudo certo. Sim, é igual eu disse, é, mas... Talvez, eu acho assim, a forma dele ter falado do jeito da pessoa falar, porque tem que saber assim muito falar. Não, é, é, é, é. Eu, é, eu quis dizer assim, a gente não precisa correr jeitinho, também de uma ajuda é. se a gente não, precisar de é. uma ajuda, ajuda é. é, eu, tem, Igual a Helena disse aqui antes, ajuda é tudo, gente, precisa, Sim. nós temos muitas pessoas. A é muito bom, né? É, muito eu... <risos> bom. Hum? faz ótimo, nem, hein, Carol? É, Mas é porque eu falo assim, hoje existe assim, tem a bipolaridade, tem gente que é tem. bipolar, Sim. então além do espiritual, ela precisa de uma ajuda médica. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Muito difíceis. E Os tem dias, pessoas também, mal, Carol, que difícil. o contexto de vida dela é muito turbulento, Sim. muito turbulento, é, a família é tribulada, muitas coisas. Então assim, a gente não julga a mulher porque ela é difícil, porque... Não é só porque ela é cheia de mimimi ou alguma coisa. Tem uma história por trás daquilo ali. Tem porque que ver onde é Isso, é encontrar foco. a raiz do problema, para que essa raiz seja tratada, seja de forma médica ou talvez com uma terapia, isso. né? Um aconselhamento. Tem diversas formas de, auto... de ajudar a mulher. E eu pergunto assim, Helena... e o primeiro passo é reconhecer a dificuldade. Com certeza. O primeiro passo, o convite do livro, é para que você olhe para si mesma. Não é olhar a outra, o defeito da outra, o seu. É. Olhe para dentro de si. Comece a observar como andam os seus relacionamentos. Como as pessoas têm te tratado. As pessoas têm evitado a sua presença ou amam a sua presença. Então, assim, se, se, não adianta. Vai doer. Vai você doer, é forte. Vai doer <risos> quando você perceber que as pessoas estão te evitando. Mas é um caminho para que você fala, opa, eu preciso mudar esse caminho que eu estou Sim. indo, né? O caminho que eu estou traçando para minha vida não está trazendo harmonia nos meus relacionamentos. Então eu preciso rever os meus conceitos, rever minhas emoções, saber onde encontrar a raiz daquilo que me fere. Para que eu possa tratar as feridas, para que eu não desconte na outra pessoa a minha dor. É aprender a lidar mesmo. É, é no cotidiano a lidar com as minhas coisas. Se eu aprender a lidar com as minhas coisas, certamente eu vou aprender a lidar com as pessoas também. E aqui, Maria do Carmo, nossa última pergunta. Nós temos só mais alguns minutinhos. O que você faz para não voltar a ser a velha criatura? A velha Maria do Carmo. Tem um segredo? Eu creio que já, já foi enterrado. Você enterrou. E eu louvo a Deus, uma coisa bem rapidinho, Carol. Que a igreja que eu dei trabalho, hoje eu ministro, nela né? eu vou lá naquele lugar que Deus falava, tudo se cumpriu, tudo se cumpriu, tudo se cumpre, assim, as pessoas me pedem oração, no mesmo lugar, tudo isso Deus falava, assim, usou pessoas para falar, coisas que eu achava que era impossível, nunca ia acontecer, e assim, as pessoas me pedem oração, eu vou naquela igreja, os pastores de antes são meus amigos. Hoje a gente ri, né? Eu falo, meu Deus, às vezes eu vou ministrar perto de algum daqueles pastores que foram, meu pastor, antes. <risos> e aí, quando eu vou ministrar, a gente, morre de rir. Eu fico rindo do lado dele, eu, falei, eu, Ele de Carol, eu falo, é pastor, era de mim antes. Ele Carol, e assim, Jesus, que milagre. <risos> hoje a gente <risos> são muito amigos, assim, a gente olha, porque, meu Deus, eu não acredito, parece principalmente o do Carmo de antes, hein? Mas aí é uma busca gente... constante de Deus hoje, né, Maria é, assim, você nasce de novo. O certo é que a gente nasce de novo. A gente nasce de novo mesmo. Tem que nascer de novo e a gente nasce. Tem, assim, só que tem uma coisa, a gente tem que deixar, como a Helena disse, porque o Espírito Santo, ele não vai à força, ele não vai entrar à força. Ele precisa de quê? Um coração disponível. Obedecer. Obediência, um coração aberto. Tempo, disponibilidade para usar. Muitas pessoas me perguntam assim, mas o que eu faço para Deus falar comigo? Pra... Como é que eu faço? Eu falo, meu filho, eu não tenho nada. Só tenho a presença dele. A única coisa que o Senhor te pede é assim, um coração disponível, né? Um coração aberto, tempo para ele se entregar. e Deixar ele fazer. Quem vai fazer? Ele mesmo. Glória a Deus. Helena Maria do Carmo, Vou agradecer a vocês. Nós não temos mais dois encontros, né, Helena? Isso. Vamos aprofundar um pouco mais no livro. Foi um prazer recebê-la aqui, Maricá. Que Deus abençoe. Pode Poderosa. Você é mais bonita pessoalmente. Ah, obrigada. <risos> pode, <risos> obrigada. Pode, pode. Elogia, é. seja bem-vindo, né? É, com certeza. Ai, é muito bom receber elogios. Você também é linda, muito oh, simpática. <risos> Que ela eu não me conheceu antes, a Helena, né? Hoje né? é? ela é maravilhosa se for se for, se por dentro Se fosse antes, olha, ela ia falar assim, ai, essa é. mulher. Mas Era mais ou, ou menos assim. É uma nova mulher cheia de experiência Glória ajudando outras, né? E é muito lindo, eu sei que você acompanha né? a Helena, ajuda a Helena também Acompanho, lá. Acompanho, assim, Deus já me deu graça né? pela misericórdia de trabalhar, de viajar, conhecer várias mulheres, assim, trabalhar com, né? Deus abençoe todos vocês, né? até a próxima edição e eu vou deixar a Helena despedir. É, Para você que está em casa e viu hoje o testemunho da Maria do Carmo, eu quero te dizer que é possível ser uma mulher transformada, ser uma mulher que antes dava trabalho para todo mundo, tinha relacionamentos complicados e com Hoje dá, trabalha. Hoje trabalha, ao invés de Não dá trabalho, trabalho não trabalho. A coisa certa. Hoje trabalha para o Senhor, mesmo com as suas é, inquietações às vezes, com as suas dificuldades, mas dia a dia busca no Senhor o segredo para ser uma mulher mais doce, mais amável e uma mulher que tem bons relacionamentos. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça com que você, seja uma mulher abençoada para abençoar outras e no próximo programa a gente vai contar um pouquinho mais do livro mais segredos e o senhor vai falar o seu coração não perca olá paz do senhor